Uh, que é um evento que se baseia ou parte do projeto Arte na Escola E a gente traz aqui para conversar sobre o projeto Arte na Escola Sobre o seminário e as atividades que o compõem A professora de Música do Colégio de Aplicação da URCS Ana Francisca Schneider Grinks Vai falar sobre essa atividade uh, Queria iniciar o nosso papo, Ana Falando sobre, uh, enfim, apresentando o projeto Arte na Escola Para o ouvinte que não conhece, enfim, trazer um histórico dele Boa tarde Oi, muito boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer poder estar aqui falando do, do programa Arte na Escola. É, o programa Arte na Escola, ele já existiu na universidade ao longo de oito anos e nesses últimos dois anos ele foi é, interrompido, de, teve uma pausa e esse ano, então, a gente conseguiu reativar o polo Urges. O Programa Arte na Escola, ele é vinculado ao Instituto Arte na Escola, que tem sede em São Paulo, que é uma instituição sem fins lucrativos, que há quase 30 anos ele promove e incentiva a formação continuada na área de artes. Então, é, hoje no Brasil são 39 polos vinculados a 35 universidades que em 19 estados brasileiros uh, faz essa rede, então se chama a Rede Arte na Escola, que faz a formação, que visa a formação continuada de professores das diferentes linguagens artísticas, seja dança, artes visuais, música e teatro. Então, uh, são grupos de estudos que dá essa formação, além disso o Instituto também promove um prêmio, que se chama Prêmio Arte Cidadã, que ao qual cada polo ajuda na parte da organização, seleção regional, classificação de indicados, que promove, a incentiva práticas de ensino de arte nas escolas. É, com o seminário agora, a gente está então reativando e lançando uh, o, o polo e lançando as nossas atividades. Trabalhamos muito no primeiro semestre para organizar todo o programa e dar essas diretrizes, enfim, toda a parte de documentação e agora então com esse seminário que vai acontecer no sábado dia 25, das 9h30 às 15h30, a gente vai fazer o lançamento e esse convite para que as pessoas, que os participantes venham depois participar desse programa de formação continuada, do grupo de estudos, das formações, e assim a nossa rede vai sendo ampliada. Esse evento de sábado agora, ele seria o lançamento para esse evento nacional, do Prêmio Nacional, esse do, do Programa arte do Instituto Arte na Escola? É, ele é o um lançamento do uh, programa na URGS, na verdade. O, pr o, o prêmio ele já acontece no primeiro semestre, mas com as pessoas que a gente quer convidar, que são né, professores da rede pública, prioritariamente, da rede pública de Porto Alegre, região metropolitana, é, que esses professores venham e que a gente possa se encontrar, qualificar as práticas e que no próximo na próxima edição, né ano que vem, eles possam submeter também as suas propostas, as suas trajetórias ao prêmio, mas que mais do que o prêmio, eles tenham a sua formação, continuada de forma gratuita, de forma qualificada, contando com a participação aí do Colégio de Aplicação, que é uma escola que prioriza não só o ensino de artes, mas o ensino de artes em todas as suas linguagens, de uma forma muito qualificada e muito competente. Então, a gente está unindo aí essa parceria do Instituto Arte na Escola com o colégio de aplicação que faz o ensino de artes nas, ling nas linguagens, né, nas diferentes linguagens, diferentes áreas da arte, visando então contribuir, o que, que a gente já faz, tem esse trabalho de excelência, o que, que a gente pode levar e pode trazer esses outros professores que não têm essa realidade tão específica de ter aulas de artes nas diferentes áreas, que, que a gente pode, então, construir essa ponte entre a universidade e a comunidade. Uh, a educação de artes uh, no Rio Grande do Sul, uh, ela precisa ser incrementada, precisa ser qualificada? Qual é a avaliação que vocês fazem uh, em relação a, a essa situação atual e as medidas que podem ser tomadas para que, essa, pra, pra que se haja as melhoras necessárias? É, atualmente a gente está vivendo um momento muito complicado, em que precisamos nos unir enquanto sociedade, enquanto universidade, e essa semana está tá acontecendo um seminário no Conselho Nacional de Educação, promovido pelo, em parceria com o Instituto Arte na Escola, que prevê então essa batalha junto ao Conselho Nacional de Educação pela uh, arte voltada agora nesse momento à BNCC do Ensino Médio. Então, com a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, que foi apresentada em abril desse ano, as artes estão fora do currículo do ensino médio, e aí está havendo todo um movimento encabeçado pelo Instituto Arte na Escola, que é o movimento uh, Arte na Escola no Ensino Médio, e até aproveitando para divulgar o movimento que é hashtag uh, Movimento Arte na, na Escola, Uh, que vários artistas Brasil afora estão né, colocando essa hashtag quem tiver curiosidade pode procurar e aí é nessa parceria que esse movimento está uh, propondo a obrigatoriedade do ensino de artes no ensino médio e que o tema seja estruturado na BNCC como área de conhecimento porque atualmente as artes estão sendo tiradas como conteúdo como área de conhecimento e só como conteúdo transversal a inclusão da dança dentro das artes que é o que a gente acredita e não como parte da educação física como ela foi apresentada na BNCC, uh, o ensino de artes conduzido por professores especialistas que é o que a gente defende, então isso é um problema a nível né, municipal, a nível estadual e a nível nacional, então é um chamado aí para que a gente possa unir forças e lutar em prol desse movimento nesse momento mais voltado ao ensino médio, mas a toda a educação básica, é garantir esse direito. E a importância da formação do cidadão também, em relação às artes, né? Que é uma é uma questão importante na formação das pessoas que estão saindo das escolas do ensino médio, estão indo para a universidade, né, Ana Francisca? Infelizmente, o Brasil está indo um pouco na contramão de, de, dessa compreensão, ao contrário de muitos outros países que entendem que a formação em artes, ela é fundamental para o desenvolvimento humano de qualquer cidadão e o tema do nosso seminário é justamente arte cidadã porque a gente quer ofer oferecer às pessoas uma arte que venha com esse conteúdo de cidadania que venha com o conteúdo artístico e não só ao conteúdo comercial que é oferecido pela mídia então as pessoas claro a gente avalia também que elas têm acesso a uma arte mas muitas vezes uma arte comercial e não é isso que a gente defende, a gente defende que as pessoas tenham acesso a todo tipo de arte e uma arte que venha para acrescentar a sua vida, que venha para contribuir de forma uh, integral o indivíduo, que é só ele tendo acesso a essas diferentes linguagens artísticas e na escola, porque é na escola que essa formação tem que acontecer, que ele vai poder desenvolver todas as suas potencialidades para ser uma pessoa melhor. Né? Vamos falar um pouquinho sobre a programação do seminário? Uh, às nove e meia, segue durante a tarde, temos oficinas, enfim, de diversas áreas, né? Isso, uh, no sábado, então, a gente vai ter... Onde essa... é que ele ocorre, Ana? Né? A gente e, não falou isso. no comecinho, né? É importante você falar o horário, <risos> mas também o local, né? É, a, a oficina vai, o seminário vai acontecer nas dependências do colégio de aplicação, que fica no campus do Vale, e que é uma alegria muito grande a gente poder abrir as portas da escola para receber a comunidade, mostrar o nosso espaço, mostrar o nosso espaço de trabalho para outros professores, né, compartilhar. É, abrir a escola, abrir as portas da escola. E a gente vai, então, contar com quatro uh, momentos. Uh, vamos iniciar com uma palestra sobre área de teatro, professor uh, do departamento de artes dramáticas, vai contar um pouco da trajetória dele e vai uh, falar sobre o fazer teatro na escola, depois teremos oficinas práticas de fotografia com a técnica de cianotipia, uh, vamos colocar a mão na massa, realmente fazer uma atividade prática, teremos uma atividade prática também na área de dança, com egressos da faculdade de do curso de dança aqui da universidade, e vamos encerrar com uma atividade na área de música propondo uma reflexão sobre a voz, os cuidados que os professores têm que ter ao, tanto com a sua voz, quanto com a voz dos alunos, e vamos encerrar cantando. Todo mundo, então... Essa é a proposta da gente intercalar reflexões, sempre pensando como uma arte disparadora de momentos de reflexão na educação básica. Mas vamos intercalar em momentos um pouco mais reflexivos com momentos mais práticos das oficinas. Estão é, esperando receber mais ou menos quantas pessoas? Abrimos 60 vagas. E já estamos com 72 inscritos, então nós... Já é um sucesso, então. <risos> já é um sucesso, felizmente já é um sucesso o evento e a gente espera poder, a partir dessa oportunidade, criar outros momentos e outros seminários e abrir com alegria outros, outras vezes as portas da escola para a comunidade. Muito bem, Ana Francisca Schneider Greens, professora do, de música do Colégio de Aplicação e uma das coordenadoras do Programa Arte na Escola e uma das organizadoras do Seminário Arte Cidadão Direito Fundamental. Ocorre nesse sábado, nove e meia da manhã, no Colégio de Aplicação, Campos do Vale, Avenida Bento Gonçalves, 9.500. Uh, muito obrigado pela participação aqui a estação em Foco, parabéns pelo trabalho de vocês, sucesso no sábado, e que, enfim, que o estudo das artes né, continue contribuindo para uma sociedade melhor e para a formação dos nossos alunos de uma maneira melhor também. Agradeço uh, a oportunidade de divulgar o programa, e convido a quem tiver interesse de saber mais sobre o programa, pode acessar a nossa página na internet www.urgs.br barra arte na escola. Então lá a gente vai divulgar todas as programações, os materiais, DVDs, enfim, tudo que a gente está pensando aí de atividades, pode entrar em contato conosco que teremos o prazer em responder e acatar as demandas também, sugestões. E agora eu aproveito e fazer um convite à comunidade universitária que participe das atividades do SEURS, né, o 36º Seminário de Extensão Universitária, que ocorre a partir da próxima terça-feira até sexta, aqui no campus Centro, com trabalhos de todas as instituições públicas de ensino superior da região sul. O evento começa na terça à tarde, acaba na sexta pela manhã, especialmente no Centro Cultural aqui da URGS, mas também há atividades no Salão de Atos, Faculdade de Educação, Museu, entre outros prédios. Site www.urx.br/seus36 tem oficinas, tem tertulhas, tem minicursos com vagas disponíveis. Então é só acessar o site, procurar e fazer parte dessa programação. O Extensão em Foco de hoje fica por aqui. A apresentação de Vicente Fonseca na técnica Luiz Fogasse. Nós voltamos na semana que vem. Um abraço a todos e até lá. Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa universidade. Apresentação, Vicente Fonseca.